Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo a música Ave Maria. Ave Maria psicografada por Francisco Cândido Xavier e o espírito que passou foi o Amaral Ornelas. Justamente estamos apresentando essa música no dia de hoje porque nós estamos no mês de outubro que se comemora no Brasil o mês de Nossa Senhora Aparecida, né? que é a padroeira do Brasil que é a Nossa Mãe Santíssima. E eu sempre me perguntava assim, Chico Xavier sempre teve uma devoção muito assim, acentuada por Nossa Senhora, inclusive quando a gente vai em Uberaba, a gente encontra lá em Uberaba, no quarto de Chico Xavier, várias imagens de Nossa Senhora, que ele tinha muita devoção por ela. Eu falava, será que o Chico não fez alguma ave maria? Que muitas pessoas fazem ave maria. E procurando, parecia até que a espiritualidade estava me impulsionando para isso, e com certeza estava, nós encontramos essa poesia essa poesia do do Amaral Ornelas que se encontra no primeiro livro de Chico Xavier que é o Parnaso de Além Túmulo que é um verdadeiro monumental um livro monumental digamos assim uma maravilha porque ali ele traz a, a mensagens poemas de muitos e muitos poetas brasileiros e estrangeiros também nesse primeiro livro do Chico Xavier que foi lançado no ano de 1932, Chico então estava com 22 anos de idade. E o Amaral Ornelas, o nome dele é, é Gustavo Adolfo Amaral Ornelas, poeta, dramaturgo, jornalista, era espírita, né? E ele teve uma atuação muito dinâmica nos meios literários, muito dinâmica mesmo, era bem conhecido. E ele se destacou principalmente por uma, é, uma peça intitulada O Guaturama, que foi premiada pela Academia Brasileira de Letras. Foi bem conhecido mesmo. Ele morreu, morreu cedo, não, desencarnou cedo, com 38 anos de idade, que ele nasceu no ano de 1885 e desencarnou no ano de 1923. Como nós dissemos, foi um médium passista, muito conhecido, exerceu é, essa tarefa até os últimos dias de sua vida e foi autor de inúmeras poesias de cunho, Espírita. Entre essas poesias, tem duas dele no livro Parnaso de Além-Túmulo. E essa Ave-Maria, que nós gostamos tanto, que a partir do momento que nós tomamos contato com essa poesia, logo já veio a melodia na minha mente. Parece que a espiritualidade, os mentores espirituais, aqueles espíritos que nos acompanham, nos intuindo para fazer as músicas, já estavam, já tinham preparado essa música para mim colocar nessa letra do Chico Xavier e do Amaral Ornelas. Então vamos, na Ave Maria, eu falo que é a Ave Maria de Chico Xavier, né? Vê Maria, Senhora Do amor que ampare e redime Ai do mundo se não fora A nossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vós que conhecemos a eterna revelação Da vida em seus dons supremos O Senhor sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram nas sombras da desventura Ave Maria, Senhora Com amor que ampare e redime Ai do mundo se não fura A vossa missão sublime Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida Nossa porta da esperança E anjo de nossas vidas Ave Maria, Senhora Do amor que ampare e redime Ai do mundo se não for a vossa missão sublime Bendito fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria, Senhora Do amor que ampare e redim Ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Ave Maria Senhora, do amor que ampare e redime. Ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Todas as homenagens que, faz, que se faz para Maria são poucas em relação ao que ela representou para toda a humanidade, trazendo a vida ou dando à luz a vida aqui nessa dessa encarnação ao nosso Mestre Jesus, trazendo a esse presente de Deus para toda a humanidade que veio para redimir a todos nós. Então, nossos eternos agradecimentos a Maria, na certeza que ela é a intercessora entre nós e o grande mestre, o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. E essa música, como nós falamos, recebemos ela por intuição, no caso, é, quando o Espírito se aproxima da gente, né? nesse caso, passou a melodia, para a gente colocar nessa música. Uma curiosidade nesse poema, uma curiosidade é que todas as vezes que nós vamos adaptar algum poema, alguma mensagem para colocar música, a gente mexe em alguma coisa. A gente dá um, um, é, tenta colocar uma palavra, às vezes, diferente até para rimar, ou muda a sequência da própria mensagem para poder dar mais certo para a música. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a poesia é exatamente essa. Parece que foi feita para se colocar a música nela. Não foi mudada uma letra, uma vírgula, um ponto. Então, nossos agradecimentos ao grande poeta, ao jovem poeta Amaral Arnelas né? e ao grande médium Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E salve Maria, nossa mãe, Maria Santíssima.